professor Val, Wal tem todo o CCA, eu achei que não ia falar, mas agora, agora achei bom, né, Dar um toque feminino, né, e, desse mundo tão masculino, né? tão agricolão, né, e, então, era vice-diretora eleita, segundo mandato do professor Pedrotti, e saiu com um cargo na reitoria, pus o cargo à disposição, e, de forma unana, falou, não você tem não, você tem que liderar o CCA. Elegemos o vice-diretor, que foi a minha escolha, que venceu, o professor César Damião, que é um parceiro magnífico, co-diretor né? de Curitibano e, e vice-diretor também do professor Andréata. Mas, nessa continuidade da história, eu queria dizer que o CCA é muito mais... Né, do que lá começou então o único curso agronomia em 1975 em 1999 o, graduação em engenharia de aquicultura 1900, 2008 zootecnia 2009 graduação em ciência de alimentos então agora são cerca de 2 mil estudantes entre graduação, pós-graduação quatro cursos de graduação Cinco de pós-graduação, todos em excelente pontuação. Então, a minha fala aqui é nesse sentido. Então, lá no agronegócio hoje, por causa da que por causa dos ciências agrárias, a gente tem Florianópolis, capital nacional da Ostra. Isso também é agronegócio, isso tem tudo a ver com o CCA, né? E, e seu pessoal, porque não é instituição, esse são as pessoas, é a gente vestindo a camisa, né, é a gente vendendo nosso peixe, nosso marisco, nosso camarão e as hortaliças e, e, e todos os outros animais domésticos. Então, é, já tivemos a maior produtividade de camarão do Brasil, então foi o departamento de agricultura que colocou no mapa o Brasil como também produtor de camarão. E agora está descontando também no peixe de água doce, nos ornamentais de água doce. E é só o começo. E é só começo né? Então, é isso que eu queria colocar, né? Que então houve uma grande evolução no, no CCA e dizer que isso é só possível porque a gente é uma família. Temos ideias diferentes e a universidade é isso mesmo, berço. Da pluralidade, das ideias diferentes, mas a gente tem um amor maior, que são os alunos, que são a gente formar no melhor que a gente tiver. né? E é isso, então, que faz a gente estar aqui reunido hoje. E também agradecer a todos os que não puderam vir, que mandaram suas mensagens, né? mas que estão com a gente aqui em coração. Tá? Então, queria acabar, terminar a fala, dizendo obrigado, professor Walter, você é um orgulho para nós.